Pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, estou com um vídeo de Bond Strike, onde eu jogarei Bond Strike, estou de volta com Bond Strike, eu só estou jogando Bond Strike agora É muito, é muito Bond Strike para o meu canal, que eu só estou jogando muito Bond Strike e eu estou de volta com Bond Strike Faz muito tempo que eu estou sem jogar, estou sem gravar e eu estou de volta aqui com Bond Strike Vamos jogar Bond Strike. Quer ver aqui? Eu vou mostrar meu estoque aqui no Bond Strike. Internet lenta, filha da puta. Olha a arma que eu ganhei hoje. Acabei de entrar aqui no jogo. Bond Strike. Ganhei essa arma Que maravilhosa: Cavaleiro Luz. No Bond Strike. Também tem a arma que Ghost to Hide. Que eu também ganhei por 5 dias. Essas duas armas. E tem a faca também. 5 dias, né? Pra honra. E eu também ganhei. A Nepal Honra por 14 dias. Ou seja, eu ganhei duas vezes a mesma, a mesma faca. E também ganhei a M4A1 Honra por 14 dias. Mas eu vou usar o Cavaleiro de Luz. Porque só é durante 5 dias. Então eu prefiro usar o Cavaleiro de Luz. Porque eu só tenho com ela, apenas com essa arma, no bom Strike. 5 dias no bom Strike. E tosa na arma também Nepal. 5 dias além de eu ter ganhado a mesma faca mas é bom que eu tenho um... será que alguém está em live estou em ao vivo transmitindo ao vivo por youtube claro que eu clico, tá... disse que a sala tá lotada vamos esse aqui bom pessoal depois que eu mostrei aqui vamos jogar eu tô gravando com a tela o então, modo de gravação jogo não hum, hum, tô conseguindo gravar o que é isso? Ah não mano, não sei eu não quero ler porra No momento que eu irei jogar parece isso Eu vou ter que baixar o que? Bom pessoal agora estará Abrindo o mapa, vamos ver Internet bosta Também vocês podem me seguir no Instagram Onde... eu não faço nada no Instagram Mas eu tô voltando no Instagram Também tem o Twitter e Também tem o Facebook Tem uma página no Facebook eu também tenho, é, tenho Twitter, Facebook e Instagram. Meu nome é Febraim, então você, é só você procurar no Facebook Febraim, no Twitter Felbraim e no Instagram Felbraim. Ou então Felbrain. Porque eu sou português. E eu também tenho um Discord. Meu Discord está completando um ano, então vocês. O, Insta, o link do meu Discord estará também na descrição. E todas as minhas redes sociais. E a Twitch também. Pessoal, eu também quero dizer que Eu estarei migrando para outro canal. Porque meu canal faliu. Meu canal, sinceramente, faliu. Não tem mais canal. Será que vai parar de gravar? Tá gravando, está Tá aparecendo aqui. Nossa, que lag da porra. Eita, caralho! Nossa mano, Eu acho que eu vou bar. Eu sou noob, Eu sou noob, Eu sou ninja! Eu sou ninja! Eu sou ninja! Nossa, que lagre da porra! Nossa porra! Nossa! O bônico, me errou muito! O Bandicami errou muito! Vixe, olha, me ajuda aqui! Ah, banicão, vai tomar no cu também, banicão Caralho, eu sou muito novo e porra, caralho Foda, tá foda aqui Eita, caralho Ai, caralho, fodeu muito Eu não tenho, eu não sou um gamer de verdade Eu não tenho mouse, não tenho fone gamer Não tenho porra nenhuma Ih, a minha medusa, puta que pariu Eu não tô conseguindo pular, gente Oi, alô Meu Deus Ah, mano Eu não tô conseguindo pular, mano nossa, eu tô travando muito. Para de atirar em mim, cacete. Eu tô fazendo nada com você, porra. Puta que pariu esse cara. Ai, ai! Vai tomar no canto também. Tudo na ajuda. Não tô entendendo mais. Pula e agacha. Ah, tá, eu vou pausar aqui pra ver o que eu faço. Pronto pessoal, coloquei aqui no modo de gravação. Eu não sei o que tá acontecendo mais com essa porra de jogo. Eu tô tão lindo, mas eu sou tão novo e foda-se, eu vou me arriscar. Mano, não dá certo essa porra. Caralho. Eita! Tá. Ah! Como é que digita aqui? Quem... Cara, não tem como jogar hoje. Não tem como. Você joga e se fode. Ah, mano, o ruim que para de gravar. Eu vou ter que baixar outro gravador. Não tem como, eu sou noob, eu não vou subir Gente, eu vou me arriscar, foda-se Eu tô cansado Ai, que medo tem como. Nossa, olha isso, meu Deus. Eu não consigo nem pular, certo? não se tornar? Porra, isso, é porra, isso vai no strike Eu gosto de apertar no controle. Aqui é Shift para agachar. O melhor controle não dá. Né? Uhum. Novamente, vamos. Uhum. Vamos se, se foder gostoso. A ah, diabo, deixa o cara. O cara tá virando ele, aqui. GENTE! <risos> Nossa que vagabunda! Nossa eu perdi! Vim nem digitar mais nessa porra Não sei o que tá acontecendo disso com a sala Não tô nem conseguindo digitar Ninguém tá digitando também Puta que pariu os machos ali Ai, fazendo estourou! <risos> Meu Deus. Mano, o bounce é muito bugado, meu Deus. Não tinha como ele conseguir me acertar de forma Ai, que susto. Cadê? Cadê Aonde eu... eu tô respondendo. Ai, que gostoso. a primeira a medusa medusa sua linda uai caralho, o que tá acontecendo aqui aos machos não não tem como conversar que eu continuo novo como eles fazem isso a de... oh, minha ajuda por favor eu... mano que porra é essa mano, olha isso eita você, tá você tá aberta mano eu tô com alguma coisa aqui embaixo de mim eu sei lá, eu tô com VIP, eu tô com tempestade, que porra é essa Mano, caralho, eu tô todo gostoso aqui, eu quero me ver Olha, tem alguma coisa aqui imagina. de mim, eu tô com uma tempestade, liberação, ô oh, louco E eu tô nuvem Que porra é essa? Que porra é essa? Você joga em mim, por filha da puta Eu sou mais inocente e nuvem daqui Não joga, Granada, não joga <risos> ah, muito bom. Ai, meu Deus, é uma coisa horrorosa. O nome do cara é 100%... Não. Por cento. Porra, é essa, filha da puta. Olha, agora eu tô com a arma de ouro De ouro, esse daqui sabe muito não Esse daqui sabe muito não Nossa, vai mas... ficar... O chat ainda não voltou Nossa, gente, preciso matar ele. Nossa, agora ele vai tentar de tudo. Nossa. Calma, ah, não morre, não. Acabou as malas, mano. o que ele está fazendo? Nossa, lá vem a outra toda bugadona. Ganhei, ganhei, ganhei. O que tá acontecendo? Meu nome. Nossa, já tem um humano. Eles estão lá em cima. O que está cima? Me ajuda, me ajuda, não, não gosto de você. Você eu não sei mais quem está jogando. Ok. Eu vou sair daqui. Não vou ficar sozinho. Eu vou subir com a turma. O que tá acontecendo? Que isso? Que isso? Nossa, é um deus. Mantém tem alguém jogando a arma aqui. Eu gosto dessa arma. Agora não faz buraco. O chat não voltou. Esse aqui passou direto. Ah. Oh, ai, ai, Ah, não acredito. <risos> não acredito. Eu a minha granada. Fiz um cu aqui, mano. Fico um preso com tudo. Desapareceu. cara filha da puta Não! Morri! Ah, não acredito, eu tô vacilando Nossa, filha da puta, que Cara, eu sou noob e me mata porque eu sou noob Infelizmente vou parar a gravação aqui porque perdeu a graça. Perdeu a gra... Como é que para a cor da gravação aqui, gente?